O bem-estar animal é um fator muito importante na produtividade e no gado leiteiro não é diferente. Por isso, cada vez mais, equipamentos modernos auxiliam o produtor no manejo e para aumentar a renda. Bovinos de leite menos estressados produzem mais e de forma superior. Questões como sensação térmica e manejo interferem muito. Mas um ambiente adequado ajuda a melhorar. Com este canzi, o animal fica em melhor posição, graças a essa curvatura. E sistema de travamento simples que permite liberar quantos e quais animais o produtor quiser. O sistema de bastão permite separar de forma fácil animais para inseminação, por exemplo. É um sistema que vai trazer conforto para o animal. Mais confortabilidade, o animal vai ficar mais seguro e acaba tendo mais produção de leite. E a gente percebe que o manejo é fácil, né? Muito fácil, simples, né? É bem prático. É, podemos dizer até com a criança maneja o sistema de casil nosso. O Grupo da Silveira, há 20 anos no Brasil, também traz esta contenção para ordenha em fila indiana. E o sistema de separação de cama freestyle. Ele é todo parafusado, o que permite. Ajustar ao rebanho. O sistema é todo em abraçadeiras que você pode ser autoajustável. Se tiver um, o produtor tiver um, um, um rebanho de gesse, ele pode facilmente adaptar para um, um animal maior, que é holandesa. E essa facilidade é muito fácil, simples e fácil. Ele pode mover de lugar? Com certeza, é bem fácil mover. né? Se o produtor tiver visando aumentar também o espaço, Quiser colocar mais animal, se adapta muito fácil. E se o produtor quiser mudar de lugar, ele também é muito fácil. É só desmontar e passar para outro local.